brava. Tem muito cavalo. eu vou na Valeu, cara. Tá Nossa, olha que Quê? Não, acho que esse programa que estou usando para gravar está dando muito leve. Eu tô com lá e no left de 12 não né, cara. Quieta. Já tô com lag aqui, tô com raiva já Então, em cima, nossa base. Ah, é Eu